Bom, esse é um evento de celebração da educação pública brasileira. Os professores e professoras que chegaram até aqui passaram por todas as etapas anteriores da premiação. Bom, a CAPES oferece essa viagem para vocês. E vocês vão ter o prazer de visitar, fazer uma viagem técnica... Cultural, cultural educacional, de aprendizagem ao Canadá. O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa promovida pelo Ministério da Educação, que premia professores da rede pública de todos os níveis de educação básica. São premiados projetos relevantes para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem nas escolas. 28 professores tiveram a oportunidade de passar sete dias em Ottawa, na província de Ontário, fazendo uma imersão no sistema educacional canadense. Dentre os projetos contemplados, o Estúdio de Criação, um projeto de letramento audiovisual de Santa Maria, foi o vencedor na categoria Ensino Médio da Região Sul. O Estúdio de Criação começou no Instituto Olavo Bilac e atualmente é um projeto de extensão da TV Campus, emissora de televisão pública da Universidade Federal de Santa Maria. A viagem aconteceu entre os dias 26 de maio e 1 de junho de 2019. Apesar do objetivo principal ser conhecer a fundo o sistema educacional de Ottawa, também pudemos experienciar o cotidiano canadense, aprendendo sobre aspectos culturais, sociais, políticos e históricos. É importante a valorização dos professores, é, o foco, eles têm uma série de iniciativas que são fantásticas, é o indivíduo professores, na ponta, fazendo toda a diferença na formação das nossas crianças, na próxima geração de brasileiros que vai conduzir o país para o outro patamar. Bom, desde da premiação, né, quando a gente soube que vinha para o Canadá, a minha maior expectativa era mesmo ver um universo novo, né, onde uma educação de qualidade acontece, que está nos melhores rankings mundiais, então entender o porquê, que, que diferencial tem. A minha expectativa era conhecer esse sistema como um todo. Um ano atrás estávamos cada um nos nossos espaços. Não é verdade? Alunos, professores, propostas, anseios e até medo perpassavam as nossas andanças. Oh, quantas andanças! Ouvi de Maria de Lourdes que o protagonismo vem dos alunos. Nós não somos professores sem alunos. O Canadá nos aguarda. Mas levamos ao Canadá um pouco de nossas esperanças. E muito mais do que esperança, levamos sonhos para repensarmos o nosso projeto, projeto de docência. Bom, então, como se dá a docência se não fôssemos de fato para o Canadá? O Canadá é simbólico. O Canadá não é o frio. Nós iremos levar o frio ao frio o nosso calor. Então, professores do Brasil, vocês são mil. Uhul! No Prêmio Professores do Brasil, a escolha do Canadá foi exatamente porque o Canadá tem um sistema de ensino que está entre os dez melhores do mundo. E penso que a formação de professores, ela tem uma parte que ela é de conteúdo. E tem uma parte que ela é, está relacionada à metodologia. E o que a gente pode ver aqui no Canadá é que os espaços das salas de aula, eles são bastante simples. Não há um, uma quantidade de recursos que façam por si só a diferença. Que a verdadeira a qualidade do ensino o que o Canadá tem de melhor são os seus professores. Então, esse investimento que esse país faz já há algum tempo na formação de professores é, é algo que merece ser é, visto por nós, né? Que tratamos aí da questão da formação do, dos professores no Brasil. A CAPES, ela vem é, nos últimos anos buscando fortalecer a cooperação internacional para a formação de professores. Dentro desse processo, a gente tem buscado é, identificar né, é, bons exemplos de sistemas educacionais. E o Canadá ele está entre os 10 melhores sistemas educacionais do mundo. Então, dentro dessa perspectiva de formar professores com excelência, a gente entendeu que o Canadá seria um, um bom exemplo né, com o qual os professores poderiam obter conhecimentos pedagógicos, entre outros, que vão desde a questão pedagógica, a organização do sistema educacional, até mesmo de organização arquitetônica né, das escolas é, de educação básica. A recepção e a programação foram organizadas pelo Colleges and Institutes Canada, ci A ci é uma organização apoiada por entidades educacionais comprometida em melhorar a qualidade de educação canadense. Before I go any further, I want to congratulate you on having been selected for the future award. Um, uh, clearly, all that, that we do, all that our institutions do are for students. For student success, and you're at the heart of that. And if you've been selected, it's because you've shown a passion, a dedication, and some innovation in making sure that our students um, are successful and can prepare themselves for a successful career. In Canada, um, the education is provided mostly publicly, so it means that it's also free at elementary level and secondary level. Uh, at the post-secondary level, universities have autonomy, so they can do what they want, basically. Uh, but, again, there are international kind of standards and norms and expectations. At the college level, what we have developed is what we call the a Red Seal Program, uh, which is a program where there's a, coherence across all of the provinces for about 60 professions. So if you're an electrician in British Columbia and Quebec, you know the same things and you can work in either provinces. Same for uh, parts of uh, plumbing, other kinds of uh, technical work. So there are standards for about 60 occupations across Canada. In in Canada, um, what we have, and that's been really one of the key features of the Canadian system. So we have a, like anywhere else around the world, strong university system, but we have a fairly well-developed college and institute systems, which our institution represents. And that has actually had some impact, um, certainly in terms of our own economy. I think it has really supported well uh, our economy, providing skilled um, workers, para uh, a necessidade da nossa economia. E isso também foi uh, muito bom em termos de gravação de educação e graduação. So então, no Canadá, gravação de educação e graduação são em uh, nível de 55%, e isso é o mais alto no mundo. A primeira escola que visitamos foi Charlotte Lemier, uma escola pública de língua francesa de ensino infantil até o sexto ano. Na mais recente avaliação nacional, Charlotte Lemier foi a melhor escola da província de Ontário. of You will see that there is no recipe. The engagement of the principal and his team, their mindset, their shared vision and a clear orientation, being o método educacional é baseado em resolução de problemas. Os alunos são divididos em grupos de acordo com seus níveis de saber e em cada aula, devem resolver algum problema relacionado ao conteúdo. No fim da aula, há uma discussão em conjunto em que cada grupo compartilha como chegou a tal solução. Assim, os processos importam muito mais que os resultados. Eles são apenas consequência. A relação do ensino com a tecnologia é forte. A partir do terceiro ano, cada aluno recebe um notebook do governo para auxiliar o estudo. Todos os temas são enviados por e-mail para todos os alunos. E via e-mail que eles devem retornar às atividades. Cada grupo focado numa peça de atividade para trabalhar as habilidades ali não é homogêneo. Cada um está num determinado tempo das atividades e assim. uma coisa que eu acredito mais na educação é a questão da autonomia do aluno, porque quando o aluno sabe qual é a proposta, o que vem, o que ele precisa fazer, desde pequenininho ele cria uma autonomia assim absoluta e isso. Pena que muitos professores não entendem isso, mas, nisso, o aluno ele se torna protagonista do processo e eu acho que de, da, devolve para o professor em forma de qualidade de vida, qualidade de vida mesmo, planejar, pensar, fazer, então eu acho isso. Agora, assim, no, no geral, no geral mesmo, uma coisa que eu achei mais bacana, mais linda aqui no Canadá é a valorização que a educação tem, é o patamar onde ela está dentro do Estado e como o Estado vê isso. A, a, eu Acho assim que a palavra que define para mim a, a visita às escolas e o Canadá como um todo foi a diversidade. Eu acho que ele é um país e nas escolas também representado, né, que inclui uma diversidade muito grande de, de, de alunos e eles tentam lidar com isso uh, da melhor forma possível. Né? Tentando incluir todos. É, uma das qualidades desse, desse sistema é o aproveitamento dos espaços físicos também. Então, uma coisa fundamental que eu quero levar para Minas é a utilização dos nossos corredores, da escola como um todo, como um espaço educativo, uma comunidade educativa. Então, você vê nas escolas do Canadá a educação acontecendo nos diferentes espaços da escola e não só restrita à sala de aula. Então, isso é muito importante. Glacier... Uma escola pública de anos finais do ensino fundamental é uma escola modelo de Ottawa. O projeto pedagógico da escola se fundamenta na Deep Learning, metodologia elaborada pelo educador Michael Fullan. A Deep Learning é considerada uma diretriz pedagógica inovadora, que visa formar cidadãos globais unindo interação humana com saberes tecnológicos e digitais. Cabe ressaltar que essa metodologia é baseada em alguns preceitos do educador brasileiro Paulo Freire. And as our world is changing and become smaller and smaller, it becomes more important for opportunities like this to take place. Did you think that when you came into our school that you would meet a student from Brazil? A simple definition of deep learning is a process where students master the learning process, not the content. They master the learning process. So, we take it at what we call an inquiry-based approach to learning, and if you want to those are some of the questions that, that we pose, or that students pose, to begin their investigations. It's not just about um, regurgitating, redoing knowledge that already exists. We try to create new knowledge through our research. Então, nosso ambiente de aprendizagem, você vai ver que nós muito flexíveis em termos de o que ou o que criamos para garantir que o melhor São seis as competências norteadoras da Deep Learning. Criatividade, comunicação, colaboração, pensamento crítico, cidadania e caráter. Então, so the seis Cs serve as both an anchor for the students and for the school, but they also provide us with a with a roadmap. Okay, an anchor and a roadmap. Okay, the six Cs are an example of something that are called global competencies. We want our children around the world. We want everybody to be global citizens, and the six Cs are a way to be able to provide the students with the the skills e a direção de se tornarem pessoas e cidadãos globais. Aqui no Canadá, o que eu pude ver é que o sistema ele funciona porque todos fazem parte, to, todos entendem seu papel dentro do da educação dentro da escola. A direção da escola, os professores, os alunos. Inclusive, os alunos sabem o que eles estão desenvolvendo eles conhecem a metodologia aplicada de forma aprofundada e conseguem repassar essas informações ou consegue fazer o melhor uso dessas técnicas, dessas metodologias no seu dia a dia. So it, it, um, it so. creates the contour lines on how high anything is, and it's yeah, used by that computer. Oh. used for geography projects to see, um, so you can create rain if you hold your hand up like this, or lava, right now it's set on lava. Can you set it to rain? Yeah. And the water flows rain like it would if it lava. was an actual uh, landscape. Okay, we are thrilled by this technology, okay? <laughs> <laughs> um, You can also make the whole thing flood. E ver como que ficaria, né, com... And like this, you can see that the drier so spots the are on the top of the mountain, instead of versus the places that are flatter and lesser altitude yeah. so have this, um, less rain. This yeah. gets used to recreate history as well. We recreated we <laughs> battles. So last year it was used to recreate a historic battle in Canada. Então, foi pequenas figuras e o foi criado. Olha, observei várias atividades, várias que eu posso estar adaptando né, dentro da minha realidade, dentro da minha comunidade. É, eu já realizo algumas, algumas por exemplo, aquela do, do da Caixa de Areia, que eu já realizo com meus alunos, claro que de forma mais. Bem rudimentar, quem sabe que eu posso estar fazendo parcerias mesmo com a CAPES para poder levar o programa para a minha cidade. Bandeiras e todas as nacionalidades dos alunos daqui. Então, na escola, muitos que falam duas línguas, inglês e francês, e que falam três. Então, uhum. so, Ricardo... Itália? Eu falo alemão. O que mais me encantou foi é, os projetos que são trabalhados a partir do interesse dos estudantes, é, sendo que eles são valorizados até mesmo as suas diferenças. Então, acredito que esse é um ponto de grande destaque na educação And here's, um, do Canadá. E aqui é o que chamamos de comuns de aprendizagem. Era uma biblioteca ordinaria, mas mudamos para um espaço de aprendizagem. Mas não é completamente convertido para toda a tecnologia. Nós ainda temos livros que você pode pegar e pegar e liar no seu quarto ou onde você gostar, em classe. Alguns profissionais fazem você escrever um livro. O que mais me chamou a atenção foi o protagonismo dos estudantes. A gente trabalha muito com essa questão também lá em nossas escolas, né, com o protagonismo. Mas aqui os estudantes é, percebem dentro da sala de aula a alegria dos mesmos em poder estar interagindo tendo o professor como um companheiro como um mediador e aquela vontade de aprender so um this is the special education room for students who learn differently that has adhd or another um, uh... Learning disability. Alguns trabalham na grade 2, alguns na grade 3, e alguns grade 4. Então, nós os groupamos juntos, e eles conseguem o mesmo trabalho. Talvez um ou dois tiveram um plano totalmente diferente, porque eles são muito baixos, ou eles são muito altos. Há questões lúdicas muito presentes, e o professor, a todo momento, trabalha o conteúdo, julgo ser importante, mas o conteúdo alicerçado a partir das necessidades e da realidade dos alunos. Então, até a gente teve o prazer de conhecer uma das provas que o professor estava fazendo, e aí a prova ela é interativa. E aí eu vi a narrativa de uma das alunas falar que a prova ela não preza meramente ou somente com o conteúdo, é mais de como a gente vai desenvolvendo e construindo e dando conta de responder aquela atividade. A Escola de Ensino Médio St. Pius foi a única das que visitamos que não é pública. 90% do sistema educacional canadense é público, já o restante funciona com o apoio de outras entidades, como as igrejas, o que é o caso da St. Pills. Em nome do Fábio, do Sonho e do Espírito, amém. God of all goodness and love, we thank you for the gift of this school and we welcome the delegation de ensino do Brasil. So if the teacher is designing a lesson or a project, that teacher will have in mind the possibility of doing something that will be, uh, or will have some, some social justice uh, uh, component to it, like helping uh, you know, with an organization or doing something that has a social cost. And that they are in an environment that is risk-free, So risks that ready to learn and não excited and they, they don't are to learn. Assim como em Glashan, fomos recepcionados por um grupo de alunos que nos mostrou alguns espaços escolares. Lá Cada disciplina tem uma sala temática ou laboratórios. Também baseada na Deep Learning, o processo de ensino-aprendizagem da Saint Pills é fundamentado em uma pedagogia de projetos. And what is action shot? I will tell, I'll show okay. to you later on. Okay. So when you video it, so from the side you video the shot, and then the app, the app lays down the object on top of each other, so that this is a picture of your projectile. And then they're going to find the equation of that app, mm -hmm. of that parabola, to be able to know how to hit the target. Okay. Até agora, não sabemos se gostaríamos mais de trabalhar em escolas como essas ou voltar a ser criança para poder estudar nelas. Para mim, só confirmou mais ainda de que o que nós estamos fazendo no Brasil é o que tem que ser feito, é o que deve ser feito, porque. Eu não vi nenhum projeto nosso que fugiu dessa questão de você tornar o seu aluno protagonista, você colocar essa relação dialógica, de troca. Já faz algum tempo que eu percebo que muitos professores, muitos educadores no Brasil, eles têm essa conduta de que o processo ensino-aprendizagem, ele é o tempo todo contínuo e mútuo e não tem mais aquela coisa de quem ensina para quem, a gente está o tempo todo fazendo junto, aprendendo junto, construindo, ressignificando. É, a prática, né? ali você vê como a, a, a aula de matemática montando, montando uma catapulta, é, a aula de, de arte, a professora lá montando um mural né, com os alunos, ou esse mural vai para o paredão lá da escola, é, muita coisa, muita coisa que assim, é possível fazermos e não exige muito. Além das três escolas, visitamos o College La Cité. Os colleges, no Canadá, são instituições pós-secundárias que oferecem cursos técnicos das mais diversas áreas. Em um college, você pode se formar fotógrafo, policial, enfermeiro ou encanador, por exemplo. So, uh, in the past few years, our college has decided to position itself as an innovation college. So this space here is uh, state-of-the-art. It's the first of its kind in uh, North America. We call it uh, eccentricity. I don't know if that's is, <laughs> yeah. is, is, is the name of the, the, the building. That something that is very unique. Very unique, yeah. exactly. Yeah. Now uh, where, where it gets really interesting is that you see uh, the white panels on the walls with the white rolls up ahead. The white brancos que you can see. So all those, those rolls descend mm -hmm. and create projection screens around the whole room. So it's a 360 projection room. Você vai ver os 12 projetores uh, de definição muito altas no cilindro, que são o tamanho de aplianças. Toda a educação pós-média canadense, seja nos colégios ou nas universidades, é privada. No entanto, o governo tem um programa de subsídios para alunos mais necessitados. <risos> não podem apertar nenhum botão e nem puxar nada. Mas pode atrás quiser olhar como é o carro. Se fosse resumir o que aprendi nessa viagem, é ter um olhar mais humano para a educação, valorizando diferentes fontes do saber. A escola não é mais um lugar centralizado de ensino e nós professores temos que perceber isso. O que pretendo melhorar na minha prática docente e no estúdio de criação é potencializar ainda mais a participação dos alunos como protagonistas autônomos desse processo pedagógico. E ensinar cinema, como qualquer arte, é construir caráter de forma ética e estética. Superou a minha expectativa a estrutura educacional que tem aqui no Canadá. Eu creio que são coisas possíveis de serem realizadas se vencermos as questões importantes do nosso país. Mas eu vi também, com muita alegria, que a gente está no caminho certo, não é? E isso foi muito bom. Fiquei encantada com as oficinas de, de estudo, de trabalho. E adorei a fala do professor falar menos e o aluno descobrir mais. Isso eu vou levar para sempre. Fiquei emocionada. Fiquei emocionada porque eu sou apaixonada pela educação e eu acho assim, que essa, essa viagem, ela vem como um divisor de águas na minha, na minha profissão. É, eu vejo que é possível fazer uma boa prática na educação e sem ter muito. O espaço de intercâmbio dessas uh, formas de ensinar, ele está só no começo. Então acho que a viagem ela promove exatamente, é, ele estarta esse processo. Assim como a gente vê um grupo, né? de 28 professores. Seria legal a pessoa se viesse 28 diretores, 28 secretários de educação, para conhecer, porque no final são eles que tomam as decisões. Então seria importante isso. Na verdade, o que mais me chamou a atenção, como meu projeto é digital, é o fato dos alunos estarem com NET, com... e ao mesmo tempo que eles pesquisam na folha, no impresso, então a tecnologia, sim de ponta a ponta E aí você vem uma sala, por exemplo, quatro ou cinco grupos, como a mesma proposta pedagógica, porém com intencionalidades intensificadas a partir da realidade de cada aluno, de cada aluno conduzida pelos próprios alunos. Essa, essa atividade minha, me possibilita repensar minha prática, possibilitando que os alunos possam se encontrando mediante seus trabalhos, a partir de grupos de interesses, co-criando aquilo que já existe. Então, algumas coisas né, nós já realizamos, mas o que eu pretendo fazer a partir de agora é intensificar essas atividades com projetos e trabalhar também de forma similar como eles fazem aqui, envolvendo e integrando todas as disciplinas e tornando o aluno cada vez mais protagonista no processo de ensino-aprendizagem. As experiências que eu vivi aqui, elas vêm confirmar uma tendência é, pedagógica que há algum tempo eu, eu já tento adotar, que é a da autonomia, a da valorização do processo, é, mais que o resultado propriamente dito. A minha ideia é exatamente levar ou tentar aprimorar mais ainda essa esse aprendizado em conjunto, esse aprendizado baseado em projetos. Eu tenho uma grande vontade de modificar, inclusive a minha forma de lecionar, sou professor de biologia, eu acredito que talvez a forma que nós estamos dando aula hoje não seja tão tão bem aceito mais pra, por essa, essa nova geração e eu sempre fico incomodado com essa questão, então talvez eu, a partir dessa viagem, eu vou repensar bastante a minha forma de dar aula e tentar adaptar projetos e fazer com que cada vez mais os alunos eles façam parte desse processo de ensino e aprendizagem que é um bom momento é um excelente momento em que as relações Brasil Canadá elas estão sendo estreitadas então eu acho que agora agora é com vocês vamos ver do que é que vocês serão capazes de fazer daqui tá? em diante nessa viagem ao Canadá deixamos um pouco de nós e levamos um pouco do que aprendemos quando nos maravilhamos com os aspectos positivos dessas escolas modelo Percebemos que há uma urgência em transformar para melhor a realidade no Brasil. 28 professores sentiram isso em todas as visitas. E é nosso dever divulgar o que vimos no Canadá e tentar aprimorar a educação cada vez mais. O saber só é válido quando compartilhado. Além de lembranças, levamos em nossas bagagens histórias para contar de uma educação baseada em criatividade, resolução de problemas, integridade, consciência social e pessoal e autonomia. Isso tudo com o apoio de uma gestão integrada que, de fato, faz toda a diferença.